Fala galera, tô de volta no Insane.gg, o site que tem o Crash mais insano E a loja com as skins CSGO mais insanas que eu já vi, mano Essa loja aqui, só os itens mais insanos do planeta Terra Dragon Lore, Gangneer, Rod Lotus Raul, Luvas, mano, eu gosto muito do estoque de skins do incêndio.gg tem dois bônus aí na descrição pra esse site, tá? Primeiro bônus de 100% no primeiro depósito e depois um bônus de 30% em todos os seus futuros depósitos os códigos estão aí na descrição e olha esse Crash como é que tá maluco, 20x mano, 20x, olha, olha o que, que os caras estão fazendo aqui, mano, o regaço velho, meu Deus, cachorro, antes de entrar na Crash eu vou fazer um upgrade pra, pra ver aqui se dá certo, mano, eu tenho uma skinzinha baratinha de 2 <risos> dólares, vamos, vamos tentar um upgrade bem Difícil, tipo, 10% de chance, mano. 10% de chance. Será que eu consigo acertar isso? Bora tem que percorrer tudo aqui ó. Até chegar aqui, mano Vamos ver, vamos ver, vamos ver Crachou, beleza, beleza, tranquilo, tranquilo Vou tentar uma upgrade mais, mais justo aqui De 50% antes de ir pro Crash Bora, vamos ver Se essa minha faquinha vira essa AK Neon Rider, vou colocar um pouquinho mais de chance 55% de chance Vai ser essa outra Damascus Steel aí, Shadow Daggers. Bora, 55% de chance de upgrade Vou começar bem, vou começar bem, vai Percorre até a metade ali Deu bom Beleza, é assim que começa, mano Agora vindo pro Crash Vaci Nossa, vacilei, o negócio tá... Nossa, 888 Mano, esse site aqui, o CN, ele paga de uma maneira que eu nunca vi, velho Esses upgrades aqui de 20, 20 vezes, mano Você tá maluco? Eu não vou nem entrar nesse que eu tenho certeza que vai crachar Vai crachar antes do 2 Vamos, vamos ver 1,70, 1,80. 1,90 crashou. Não crashou, velho. Não tá crashando hoje. Devia ter entrado. Mano, o negócio tá em 50 vezes, velho. Não vai crashar nunca, mano. Crashou em 69. Não é possível, velho. Não, eu vou, eu vou tentar um 2x aqui, mano. Eu vou tentar um 2x. Não é possível que vai crashar agora. 2x humilde, mano. Vai. Tranquilamente. Depois de um 69, tem que dar um 2x, né? Não é possível, cara. Vamos lá, vamos duplicar essa faquinha aí. Comecei humilde, mano. Tranquilo, eu vou deixar aí. Vou deixar aí. O negócio vai bater 50x de novo. É provável. Não é possível que eu devia ter colocado mais. Devia ter colocado mais. Mas dobrou, dobrou a faquinha. Mano, se bater 50x, eu vou ficar maluco. Eu vou ficar maluco. Eu vou ficar... Não é possível, eu devia ter colocado 3. O que que tá acontecendo? Que que... Meu Deus, velho. Ó, a galera tá aqui ainda, mano. Os caras tão farmando 4 vezes, velho. Você tá doido, tá quebrado o site. Mano, o mundo tá quebrado aí. Nunca vi isso na minha vida. Meu Deus, crashou em 6.30. O cara fez 6, 6x ali, velho. Cê tá doido, mano Ó, oh, galera, de novo ou oh, está incontrolável Está incontrolável Eu vou entrar num 10x aqui, mano Crashou em 2.90 Começou a dar errado Eu peguei um skin de 10 dólares Pra tentar um 10x, mano Que é transformar ela numa skin de 100 dólares Mano, se isso aqui der certo, vai ser épico Vai, vou deixar Vou deixar, eu não vou tirar, não vou deixar Ah, crashou em 46, velho Beleza, beleza, tá bom eu Vou fazer de novo, mesma coisa Não é possível que eu não vou acertar, mano Bora, é agora Agora é a hora Eu coloquei um pin de 10 dó do... Crashou Ó, oh, a galera percebeu, mano. A galera percebeu. Os caras não tô entrando mais, ó. Eu tentei entrar no último segundo não entrei, velho. Putz, mano. Putz, mano. Eu acho que eu ia ganhar, velho. Eu era o 3x, não, não deu tempo, mano. Vamos ver. Ah, velho. Eu não acredito, mano. Ia dar bom. Ia triplicar. Crashou em 3,90. Eu vou entrar de novo. Vou entrar, vou entrar de novo, velho. Vai, mano. Eu vou triplicar essa luva. Vai virar uma faca top, mano. Vai. Só confia. Deixa aí. Deixa rolar. Vai, tá? Hoje tá bom. Hoje. Ah. Eu tenho outra luva pra tentar o mesmo esquema aqui, mano Bora, deixa rolar, velho Deixa rolar, deixa rolar Entrei no último segundo Meu Deus Deixa rolar Vamos ver no que, que ela tá virando 1,30 ainda Tá muito cedo pra comemorar, velho 1,50 Ó, virou uma faquinha legal já 1,70 Dá pra tirar Dá pra tirar com o dobro já, mano Ó, essa Huntsman Essa Huntsman Tirei, velho Tirei Já garanti já, mano Já garanti Ia chegar em 3, mas eu sou meio doido Essa boa que eu acabei de pegar Eu tô sentindo que ela deve ir num upgrade aqui, cara Deve ir num upgrade de 55% Bora, tome Tome, tome, acertei, deu certo, GG, acabou, esquece, vai, vai, boa, boa, sente, nossa, só faca, só faca, só faca. Você é louco, tá tacou 27, esse quest tá maluco, esse quest tá maluco Tá maluco, quanto que eu já tenho skins aqui? Nossa, tô bem hoje, velho 42x, mano, eu tinha que acertar um desse Com uma skin baratinha, velho Eu tinha que acertar um desse com uma skin de 10 dólares, velho 40x, mano Não é possível, velho, não é possível 40x, eu vou botar, eu vou botar 40x, eu vou deixar, eu vou deixar, imagina chegar em 40x, velho Vamos ver de mano, se der duas vezes seguidas É muito difícil, né? Mas imagina Chega, pelo menos em 10x Que era o que eu tava pensando, mano, ó Tá indo, já dobrou, já dá pra tirar, velho Será que no 5x eu já tiro? 4x, o que tá tá... Vir... Ai, carachô Galera, eu tô sentindo no upgrade, mano Eu gosto, eu gosto do upgrade Eu quero selecionar uma faca top Ó, oh, vai, 60% de chance nessa faca E depois eu taco ela, acho que no crash ainda Bora, tá fácil, 60%, tem 9 Ganhamos, ganhamos, tá lá dentro Vai, vai, vai, vai. Boa, M9. Será que eu com meu upgrade? Agora que é a loucura, mano. Essa M9 pode se transformar num negócio muito bom, velho. Mas muito bom, mano. Eu entrei. Eu entrei. Vamos ver o que, que, tá, o que, que tá vindo ali em cima. Acho que eu vou sair antes de 3x, velho. Butterfly. Já saí. Já saí. Butterfly. Crashou em 1,60. Você <risos> tá louco. God demais, velho. O que que dá pra transformar essa Butterfly sair rápido aqui, velho? A Butterfly é meio feinha, né, mano? Ah, crashou, mano, a Butterfly. Mano, perdi a Butterfly, mano. Não, mano. Não, mano. Meu Deus, velho. Eu ia só tentar tirar uma faca mais bonitinha do que aquela Butterfly, mano. Deixei uma Shadow Daggers no 4X. Deixa aí, deixa aí, deixa aí. Deixa aí que vai virar Butterfly de novo. Que cagada, velho. Que cagada, velho. Vai. Tá long. Nossa, crachou. É, é doideira. É tudo ou nada. Eu tenho essa 5 7 aqui, velho. Os caras não estão confiando que nesse round vai dar bom, mano. Olha e aprenda. 4x nessa 5 7 E eu vou parar de brincar com o perigo, mano. Tá maluco, velho. Tem que acertar esse 4x, mano. Senão deu ruim. Ó, já tá uma faca. Beleza. Beleza. Subiu. Mano, depois do 2 o negócio começa a acelerar. De um jeito, mano. Ó. Huntsman Game Adopla era uma boa. Vou deixar, vou deixar, vou deixar, vou deixar Butterfly de novo. Recuperamos. Na verdade, foi uma Alp Unitage, né? Não foi exatamente uma Butterfly. Mas se eu quiser, eu troco ela aqui por uma Butterfly. olha, tá chegando em 10x, meu amigo do céu. Crashou em 15x. Mano, esse Insane é maluco. Minha ansiedade bate forte aqui, velho. E essa Alp já tá legal, mano. Galera, botei 3 dólares em skins aqui, mano. Que o resto eu vendi tudo, deixei no meu saldo. Que tô com 1.200 dólares. Agora eu tô rico no Insane, velho. Dá pra pegar o que eu quiser, mano, o que eu quiser. E eu deixei aqui essas skins, ó. 3x. Será que chegaram um 10, velho? Se chegar num 10, vai pra 30 dólares, irmão Eu só juntei as merdinhas do meu inventário Que tava dando um dólar cada uma Sticker de 16 dólares Eu Vou fazer um perguê de maluco aqui pra terminar, velho 10% de chance, é difícil pra caramba Vai, na tela Bora, mano Bora, bora, bora, bora, bora, bora. Perdi 10% ou nada, de novo, vai, mano, vai 10% de chance é difícil, né, vamos, ver, vamos ver, Tá indo bem ah. Eu não estou suportando Bom galera, eu vou pegar aqui a faca mais top que eu consegui encontrar na quantidade de grana que eu tenho aqui, né? Eu acho que eu vou pegar provavelmente esse estileto fade aqui. Braba. Agora eu tô com uma faca responsa. E galera, eu ainda tenho umas caixas grátis aqui no Insane. Eu gosto muito desse sistema aqui do Incene, tá ligado? Você pode ir subindo de nível e você vai desbloqueando caixas grátis. Então eu recomendo muito esse site. O link e os códigos estão na descrição. É um site totalmente confiável. Eu já joguei muitas vezes aqui. Sempre me divirto, mano. Esse Crash é um dos Crash mais maluco que tem. Ele paga muito, mano. É anormal o jeito que paga. E ó, você vai upando de nível, igual eu falei E vai ganhando caixas grátis, tá? Eu não vou abrir todas porque são muitas Mas qualquer dia eu pego aí e abro mais caixinhas Ah, pra retirar dinheiro, você não precisa retirar skins, tá? Você pode retirar o dinheiro em criptomoeda, velho Essa que é a melhor parte desse site, na minha opinião Mas você também pode pegar e retirar a sua faquinha aqui Se você tiver afim Então você tira o skin ou dinheiro melhor dos dois mundos, mano Bom, eu tô já ansioso pra voltar aqui e fazer doideira com essa estileto, Mas só no próximo vídeo, então não esquece de deixar um like Se inscrever aí no canal A gente se vê na próxima Galera, o Profit hoje foi bacana Abraço, falou